Ah, já está aqui. Vamos procurar algum lugar para descansar a bunda. Deve começar em breve. Traça as minhas cicatrizes com Os teus cachos negros e